Eps, aqui está um silêncio, não é? Essa jossa não tem vida, não tem nada aqui, além de infelizes visitantes como eu e você. Reza é a lenda que lá no metrô tem algo para nós, mas estamos aqui no The Dark Metro. Apesar do nome, não se engane que seja um metrô aqui. É uma área externa, um tipo de cidade industrial. A classificação desse lugar é Lambda, inseguro, constante hostilidade humana, presença de entidades sencientes e hostis. O Dark Metro é uma antiga cidade industrial, presa em uma noite permanente. O Dark Metro é um nível estranho, considerado não oficialmente pela maioria como um nível oposto, semelhante ao The Out e o The Blackout. Devido a suas conexões com o um nível enigmático, de um nome semelhante. O Metro. Os níveis compartilham vários paralelos e traços opostos. A mais óbvia delas é que o The Metro está cheio de luzes e o The Dark Metro é quase escuro como o Breu. Além disso, o Metro fica dentro e o Dark Metro fica do lado de fora. Ambos os níveis também são o lar de entidades altamente incompreendidas, com habilidades anômalas. A evidência mais forte para essa teoria é a incapacidade de entrar no Dark Metro sem primeiro estar no metrô. Mil anos de gritos e lágrimas, a escuridão nunca para seu terror. Conhece nossos gritos, nossos nomes, nossos medos. A luz desaparece lentamente para ser o um assustador. O método de entrada no The Dark Metro é muito debatido devido à inconsistência das contas, mas um detalhe recorrente entre eles é que sempre é feito via. pelo metrô. Algumas descrições incluem acidentalmente nenhum recorte em um dos anúncios, as luzes se apagando de repente na estação de metrô e o barulho sendo substituído por gritos de gelar o sangue antes de aparecerem em The Dark Metro. A gravidade no nível mudando para o andarilho como nível desapareceu no The Dark Metro, e um som alto de respiração ecoando por todo o nível antes que o andarilho caísse no chão. Só para citar alguns. Todos esses métodos de entrada nunca foram replicados, nem quaisquer testemunhas dos eventos originais foram documentadas nesse momento. Thomas acredita que isso é deliberado por parte da entidade, o Metro Escuro. A fim de recuperar mais sacrifícios para os rituais, muitos deles também relatam visões de batimentos cardíacos durante o plantão. O nível em si tem a aparência de uma pequena área suburbana, aparentemente construída no início de 1700, mas ainda relativamente moderna. O nível não foi completamente explorado devido à ausência total de luz. Habitantes hostis do nível e método imprevisível de entrada. Apesar disso, algumas missões de pesquisa foram conduzidas com sucesso. E todas as informações conhecidas vêm dos feeds de câmeras ao vivo e comentários dos referidos pesquisadores. Informações como o tamanho do nível, população, objetos, presença de entidade e estabilidade da realidade são desconhecidas ou estão sujeitas a alterações a qualquer momento e sem aviso prévio. Para o benefício do MEG, os agentes que conseguiram entrar no nível misterioso conseguiram espionar pedaços soltos de informações. A mais notável dessas informações foi a descoberta das áreas. A praça central, onde ocorre coisas aterrorizantes, como sacrifícios para o Dark Metro, quando os sinos tocam. Uma catedral e os sinos carmesins. Há uma área chamada Ferrovia. A Ferrovia é uma das áreas mais inquietantes do nível. E para essa área do nível, em qualquer ponto, não é uma tarefa fácil. Os operários que exploram o nível relatam ouvir sons de sussurros, batimentos cardíacos, respiração e sons de trem. Além disso, a exposição prolongada à luz vermelha parece causar queimaduras de primeiro grau, possivelmente até de segundo grau. Manchas de sangue e às vezes até vísceras podem ser encontradas no chão, às vezes. O RITUAL um evento comum no nível é o ritual feito pelo The Dark Priest E as sombras? As sombras trará uma caixa vermelha e preta. Um nome é sorteado ao acaso. E o The Dark Priest chama o nome de quem for sorteado. As sombras se moverão para a multidão e levarão à força a força à pessoa para a ferrovia. O resto dos habitantes seguem para testemunhar o evento. Por fim, o metrô escuro engolirá a oferenda, assim terminando o ato. Será o Dark Metro o nome dado a esse ser, a entidade soberana do próprio nível? Há bases e postos avançados aqui? Atualmente o Mega está se esforçando para formar um posto avançado no nível. Mas devido à hostilidade dos habitantes da cidade e métodos de entrada não confiáveis, isso não acontecerá em um futuro próximo. Os habitantes. Os habitantes da cidade são incrivelmente hostis, se você ainda não for registrado pelo The Dark Prest, fará o que for necessário para você entrar no edifício principal. Exemplos documentados notáveis incluem uma perseguição de 5 horas e 37 minutos pelos bairros antes de uma eventual captura. Corra do Padre Escuro Entradas e saídas como mencionado anteriormente, a única informação conhecida sobre como entrar no The Dark Metro é que isso só pode acontecer por acidente no metrô. Outras maneiras possíveis de viajar aqui provaram ser infrutíferas, como o uso do nível 797, o ritual do Rei da Montanha, e mais especialmente, solicitar uma viagem aqui pelo próprio metrô. Saídas Sair do The Dark Metro é complicado, para dizer o mínimo. Se alguém sair aqui, sua melhor chance é fazê-lo antes de serem capturados. Depois que um é capturado, esse método de sair abaixo se torna impossível. Um agente que caiu no nível chamado James Clay, conseguiu escapar do nível andando pelo túnel pelo qual o trem entra no dia do sacrifício. Ele surgiu no nível zero com pequenas queimaduras e vários ferimentos. Esse método foi tentado novamente com um agente diferente, que já havia sido capturado na época. Mas em vez de escapar, a câmera do corpo do agente de repente perdeu a transmissão. De Desde então ele não foi visto ou ouvido. Esse método de saída é extremamente difícil devido à quantidade de pessoas na praça central, que deve ser atravessada para chegar à ferrovia. Galena também foi misteriosamente encontrada em estado de psicose no nível 3, como mencionado no log. Mas ela disse que não se lembra de como conseguiu escapar. Esse é o único caso documentado de alguém escapando após a captura. Atualmente não há nenhuma maneira conhecida de escapar se já tiver sido capturado. Mesmo métodos como o clipe e convocação da entidade 51 não tiveram sucesso. Qualquer informação sobre alguém que escapou do The Dark Metro deve ser relatada ao Meg imediatamente. Verne até ofereceu pessoalmente uma recompensa de 50 rações para quem fornecer as informações que levem a uma saída confiável. Não tenho certeza de quanto tempo me resta. O que está claro para mim é que não vou escapar desse lugar miserável. Desculpe não poder me despedir de você, meu coração. Parte de uma carta encontrada no nível.